Bem, pessoal, a experiência que nós vivemos aqui hoje foi fantástica e eu não posso deixar de te de desafiar a conhecer e também a começar a experimentar isso nos teus negócios também. E em tudo aquilo que você estiver fazendo relacionado a uma alimentação diferenciada e saudável, é, procure conhecer e ouvir mais do Marcelo, porque é fantástico. Uh, speak English fluently, but I'll do it so. First, we are in America and that's how we should speak. Tonight, we invited uh, everyone here because we really wouldn't like uh, to have your opinion regarding tasting to, to our menu, All alright? Start the concept. Everyone can see over uh, there the name cave, paleo and vegan. Why cave? Cave for a cave, just like a uh, cave in a mountain. Our mission is to bring the diet that our ancestors no grains at all, all right no refined uh, sugars, no refined ingredients, no refined anything, absolute everything natural, just like nature intended to be so everything we reproduce is just like it was intended to be by nature. so welcome you all I'll, I will say the thanks uh, at the end I think it makes more sense, all right so I'll be right back, give me just a second, okay? okay. All right. Olá Marcelo. Oi, Sara. Que Sarah. alegria estar com você aqui. Felicidade. Foi um prazer te conhecer, participar desse evento super fantástico, uma delícia. Fiquei assim encantada, tá? Muito obrigado, Sara. Foi muito, muito legal mesmo. Agora eu queria que você aproveitasse assim rapidinho e dissesse para nós assim, como é que nasceu essa tua inspiração? E como é que você começou a criar tudo isso que você mostrou pra gente aqui? Primeiramente, eu quero dar um oi para o pessoal do canal, tudo bom? Eu sou o Marcelo. Começou da seguinte forma, Sara. Eu comecei a trabalhar como chefe privado em Nova York. Surgiu a necessidade de vir com receitas muito saudáveis mas receitas que não fossem fit, fosse além do fit, fosse muito mais além do que o do fit. E daí surgiu a necessidade de começar a fazer farinha de amêndoa, farinhas de castanha de caju, farinhas de castanha do, do, do Pará, farinha de coco. E daí eu comecei a criar bolos, tortas e receitas e fui tentando e fui jogando coisa fora e foi surgindo até que eu consegui compreender a química e hoje em dia eu consigo fazer, eu tenho mais de 300 receitas de pão, mais de 30 tipos de bolo, muitos doces conforme vocês puderam ver aqui hoje acompanhar e é uma felicidade estar podendo fazer isso e conversar aqui nesse momento com você a respeito de todas essas comidas e alimentos que eu sei que você também gosta pena que a gente não pode dar para o pessoal provar em casa é uma pena né? mesmo isso é, uma é, uma pena, pena, é uma pena porque é uma pena. são coisas maravilhosas obrigado. tudo que você cria parabéns obrigado, Marcelo eu Sarah. amei tá obrigado estou muito e... contente de ter você aqui como é que você é, se voltou para para dieta palho e vegana pois é tudo começou, na verdade, quando eu estava fazendo a minha faculdade em Nova York. Ah, eu vendo todas... Era, era uma faculdade de culinária clássica francesa. E eu vendo toda aquela manteigada, aquele bando de creme que eles usam, aquele bando de pão, glúten, queijo... Eu pensei, gente, não, tem que haver outra forma. E eu chegava em casa, isso há 15 anos atrás, eu chegava em casa e eu reproduzia tudo que eu aprendia na faculdade de forma saudável. Eu, sem saber, eu estava fazendo uma faculdade paralela de culinária saudável. Sem saber que eu iria usar isso anos depois. Que incrível. incrível. Comecei a pesquisar, comecei a olhar... Eu lembro que quando eu quis começar a fazer pão que não levasse farinha de trigo, porque faz mal, mas que também não levasse farinha de arroz, que não levasse uh, essas farinhas que, na verdade, às vezes o gluten-free faz mais mal do que o normal, de tanto starch, de tanto amido, de tanto uh, arroz que leva. E eu comecei a optar em usar uh, drupes, nozes, castanhas, sementes transformar uhum. isso em farinha para conseguir uhum. fazer é, é, essas coisas maravilhosas. E eu aconselho para você que quer... É fazer um business para você que quer transformar a sua vida e, principalmente, transformar a vida das pessoas ao seu redor e da nossa sociedade. É uma transformação para o mundo, Exatamente, para né? o mundo, porque o que foi servido aqui hoje e o que a gente está conversando realmente é a culinária do futuro. É transformação. É a transformação. E... Que legal a gente estar tá nessa linha de vanguarda, né, Marcelo? Maravilha, com certeza. com certeza. Tá? A gente está sendo pioneiro no que um dia realmente vai ser o que as pessoas vão se alimentar. A alimentação realmente saudável, limpa livre de comida processada, ah, livre açúcares. de açúcares, ó, óleos que fazem mal, ó, alimentos cancerígenas, ingredientes, é, todas essas cores, o vermelho 6, Todos amarelo corantes. 8, Sim. corantes, e, e a, o high fructose corn syrup, né, que é o, a, a fructose de milho, a, que faz um mal danado. Uh, então, eu acho que realmente a, a, a população do mundo merece comer melhor. É verdade. Que bom, que bom que venham muitos outros Marcelos, né? Que com venham, com certeza. In... Com essa tua inspiração, né? Com Muitas certeza. Muitas pessoas que se inspirem em você e que possam produzir a partir dessa tua inspiração, né? Porque eu sinto em você uma pessoa é, comprometida com o Demais. futuro das pessoas, Demais. com a saúde das pessoas. Demais, Então eu acho que é, muitas pessoas a partir de hoje, né? E, e dessa nossa proposta, é, vão pensar e tentar modificar... O seu business, é, exatamente. É, e... Porque realmente, ó, é, eu realmente... Gosto muito e desejo servir de inspiração a você, Sara, e a você que está aí no canal assistindo a gente, que a legal. realmente transformar isso num movimento, que é a comida paleolítica. Legal. Então, Marcelo, se alguém quiser te encontrar, como é que faz para te encontrar? Dá uma olhadinha no meu Instagram. Chef, sem o E, Marcelo, com dois seis... Wassena, com W dois S. Chefe Marcelo Wassena, Vocês vão botar aí debaixo, não vão? Então já tá aí, ó, tá escritinho aí embaixo. Chefe Marcelo Wassena. Me encontra no Instagram, tem dúvida, manda mensagem para mim, manda para Sara, que vai ser um prazer ajudar, e tá ele legal? Ele responde, viu, gente? Eu garanto que ele responde. Eu ele demoro, dá. mas eu respondo. <risos> Até, pessoal. Até, obrigado. Oi, Sara. Obrigado.